Uma grande notícia no cenário competitivo do CSGO acaba de sair envolvendo o dono desse adesivo aqui: o um ROX. Pra quem não tá ligado, esse adesivo, Rocks Rox holográfico, foi o adesivo mais hypado de 2022 Foi o adesivo mais caro entre os holográficos do Major Só não ficou mais caro do que um único adesivo, que é do estreante Monese Porque o seu adesivo Gold ficou bem popular, também foi um dos adesivos mais hypados do ano Mas com essa notícia, o adesivo do Rox vai hypar ainda mais E nós temos o vencedor!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 titulares do time, ou seja, agora ele ocupa a posição de sexto player reserva no banco, né? O time disse que o jogador Rox vai ficar no banco a partir do próximo torneio. Agora nós não podemos ter completa certeza se esse próximo torneio que eles estão dizendo é um Major do Rio ou não. Penso eu que sim. E o time ainda disse aqui em espanhol, é claro, né? Já que é um time argentino, que o Rox foi colocado no banco por decisões pessoais, né? Que eles gostam muito do jogador, mas que aparentemente por motivos pessoais ele teve que sair da line de titulares do time e é o que parece meio que as pressas porque aqui no HLTV, na página do 9Z, ainda não temos revelado o quinto jogador time que se encontra atualmente aí na posição top 19 do mundo, é um coach brasileiro, olha só que legal, é um time que é sediado na Argentina, o último jogo da 9Z foi contra a PEN, eles perderam e a line ainda era composta pelo Rox, mas a gente consegue ver ali o Rox entre os dois últimos do time, os que menos performaram então pode ser que ele já estava sendo afetado por algum problema pessoal antes, que a gente não sabe o que é e não tem que ficar julgando também. Ninguém tem que ficar 100% do tempo bem. A cabeça é humana nunca tá tudo certo, né? E tem momentos que a gente sofre aí alguns problemas psicológicos, ele pode estar tá sofrendo algum problema familiar, algo do tipo e por isso a decisão do momento foi retirar ele da line de titulares e como isso aconteceu muito do nada, o time 9 ainda nem revelou qual vai ser o quinto jogador. E vamos lá então discutir a respeito do preço dos adesivos do rocks Ó, teve adesivo que já triplicou de ontem para hoje desde o anúncio. Eu inclusive tenho alguns investimentos no adesivo do Rocks holográfico, né? Eu tenho aqui 10 adesivos Rocks holográficos espalhados aqui. E bom, tô feliz de uma certa forma pela valorização dos stickers mais triste porque não vai ter adesivo do Rocks no Rio de 2022 muito provavelmente. Inclusive, eu tava pensando em aplicar quatro Rocks na minha nova USP Print Stream, só que agora com a confirmação do Rocks no banco é bem provável que o adesivo dele vai valorizar mais do que eu esperava. Então, não, não vou aplicar os adesivos do Rox na minha USP. Mas tô pensando em aplicar alguma coisinha aqui. Deixa aí nos comentários qual é o sticker você acha que eu devo aplicar. Que vai ser um vídeo em breve aí no canal. O Rox foi muito esperto, galera. Ele criou um adesivo que a comunidade chinesa gostou demais. Simplesmente, o O da letra dele, ele fez como se fosse um kanji japonês. Então, basicamente, todos os chineses na hora que viram esse sticker perceberam duas coisas. Primeiro, obviamente, o kanji japonês na letra O. Segundo, um efeito holográfico muito muito, muito bom. Do roxo pro azul claro, pro verdinho, pro laranja de novo pro verde. Cara, ficou um efeito holográfico fantástico esse adesivo aqui. O adesivo valorizou muito rápido, então não deu tempo de muitas pessoas fazerem crafts enquanto ele tava barato. Mas os crafts que foram feitos ficaram muito legais. Eu mesmo fiquei morrendo de vontade de ter um m um 4 s Print Stream com os adesivos do Rox. Basicamente, qualquer skin que você aplicar o adesivo do Rox vai ficar irado. Então, logo de cara as pessoas perceberam que esse adesivo era diferente. Não apenas o Já que a gente teve pela primeira vez na história a introdução aí dos adesivos glitter. E poxa, com o adesivo holográfico do Rocks custando muito caro, muita gente já foi direto no glitter porque é realmente uma novidade. Ficou muito interessante. A gente quase não vai falar do adesivo dourado, já que, só pra vocês terem noção, mesmo sendo 5 vezes mais raro do que o holográfico, o adesivo dourado tá quase metade do preço do holográfico. Tá 100 reais mais barato. Bom, realmente não teve nada demais aqui no adesivo dourado. Com a adição do adesivo glitter, a galera percebeu que era mais interessante do que o adesivo papel, que é o adesivo comum. A gente vai na analisar já já o que aconteceu no gráfico do adesivo holográfico. E também vamos dar uma olhada no que aconteceu no adesivo dourado. Mas vamos começar pelo glitter, na moral. O que valorizou esse adesivo glitter com um o anúncio do Rox no banco? Não tá escrito, velho. Não tá escrito. Se liga só, galera. Um dia antes do anúncio, o adesivo tava 2,80. Depois do anúncio, o adesivo chegou a 6,80. Um R$ reais. Porém, esse adesivo já tinha hypado bastante no passado. chegou a custar 15 reais na Steam, velho. Agora, o que a gente pode esperar é que ele tente voltar aí nesse patamar de 10, 11, 12 reais. E eu acho absurdo. Mas olha só que valorização insana. Somente com o anúncio da saída do Ross. Claro que o adesivo mais barato também deu uma valorizada bem legal. Ele passou de 36 centavos antes do anúncio para um pico de 83 centavos, mais do que dobrou. Mas também esse adesivo já tinha custado muito mais no passado. Já tinha batido reais, velho. Esse daqui eu já não sei se chega a dois reais de novo. O Gold, já que realmente não teve muito apelo, nem muita demanda, foi o adesivo que menos valorizou. Mas mesmo assim, ele passou de 135 reais pra 170, um aumento de 40 reais, porém, se a gente for pegar percentual, né, uma valorização de 30%. E o holográfico, meus amigos, o holográfico, eu acho que vai explodir, cara. Eu já tava confiando nesse adesivo a longo prazo, por isso que eu segurei 10 dele. E o gráfico não mente, galera. O adesivo tá custando agora 280 reais, o mais barato, tá? O mais barato anunciado aqui na Steam, logo antes do anúncio ele tava 180, ou seja, acabou de pular 100 reais, mano. Valorizou 50%, de 180 pra 280 no momento, 100 reais aí de valorização. Porém, mano, esse adesivo já chegou a bater mais de 400 reais. Cara, isso daqui, mano, só que quem comprou aqui acima de 300, reais tava maluco, mano, tava maluco. O adesivo tava super faturado, digamos assim, tá ligado? Não, não tinha como acreditar que ele iria manter esse preço aí de 300, 400 reais. E eu, quanto que eu paguei? Galera, eu paguei cerca de 150 reais por adesivo Vender agora por mais de 200 já é um lucro bacana Porém eu sinceramente acredito, principalmente por causa dessa notícia Que esse vai ser um bom investimento a longo prazo Creio eu que em questão de um ou dois meses Quando estiver chegando perto aí do Major Hill Esse adesivo pode estar tá batendo novos all time highs, né? Novos topos aí, quem sabe não supera até mesmo esse topo aqui de 468 reais E caso isso aconteça, aí eu vou vender alguns dos meus rocks para realizar o lucro e guardarei outros porque a gente nunca sabe qual que vai ser o próximo Power, o próximo Titan, vai que o Rocks nunca mais consiga entrar em outro Major vai que nunca mais existe outro adesivo do Rocks e basicamente esses daqui fiquem como os únicos adesivos dele pro resto da vida aí a gente tá falando possivelmente em um adesivo que vai ter uma valorização absurda quem sabe mil por cento, mas no geral meus outros investimentos nos adesivos do Major 2022 não estão muito bons, infelizmente pelas cápsulas terem ficado muito tempo com desconto isso gerou muito, muito, muito adesivo tá, então assim, a oferta tá muito alta, não tá tendo mais demanda, já já tem um outro major, que significa uma nova cápsula diversos novos adesivos, e eu tô fortemente acreditando nos meus principais investimentos no ROX holográfico e no FNX dourado, vamos ver se esses dois aí conseguem me trazer um lucro e compensar alguns prejuízos em outros stickers, mas também tô segurando tudo, rodando ao máximo, não vendi nada até agora, e mesmo nos boatos da FNX eu vendi, e eu decidi segurar, porque cara, a FNX, sinceramente, é um adesivo que eu não quero vender não, mano, eu comprei 30 desse adesivo aqui do FNX dourado, e se for pra ficar caro, vamos deixar ficar caro. Vamos esperar um, dois, três anos e aí eu acho que eu vou começar a vender esses adesivos. Tô pensando até em comprar mais FNX Dourado porque o preço deu uma caída. E você, mano, o que, que vocês acham? Me deixem nos comentários, principalmente a respeito desses dois adesivos que eu falei. O Rox Holográfico, o Rox Glitter. Cara, parece que o preço explodiu demais. O Roxy Paper, o Roxy Gold nem tanto. E o FNX Dourado, vamos ver o desenrolar dessa história. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de dar um like pra você ajudar e o algoritmo do YouTube pra entregar pra mais pessoas e pra novos inscritos conhecerem o canal. Tamo junto, falou!